Agora eu vou cavar aqui. Vou encher o caminhão de areia. Pode, você tá fazendo o que? Eu tô cavando. Você enterra seu carro? Você tá eu cavando? Eu tô cavando mesmo. Igual, igual o que tá cavando. Tirar essa areia Você tá espalhando minha areia toda, então? tá? Hum? Você vai juntar pro papai? Você vai juntar a areia pro papai? Você tá espalhando? Hã? Vai, meu filho. Aí, seu caminhão tá cheio, ó. Pode levar o seu caminhão. Sai esse lá onde? Eu não, não ele não eu não vou despejar a areia aqui <risos> vamos sair despejar ele manda mais caminhão para mim aí monta isso aqui para mim encher para você monta isso monta seu caminhão eu vou encher de areia para você Você não tá conseguindo consertar, não? Consegui. Põe ela aqui, ó, pra mim encher de areia pra você, pazinha. Ixi, desmontou. A mamãe não corta as minhas unhas. Hum, sujeira. Sua unha tá com sujeira? Deixa causa eu causa ver. Ixi, a sujeira, meu. Vem cá, dá o um carrinho pra mim encher isso de areia. está me ajudando? E sim, minha rodinha ficou pisando. Ah. Ficou pisando. Pronto, encheu. Agora vou desprezar. Hein? É aqui E